Oi, gente! Esse aqui é o Big Kingsley e é outro que a gente já atendeu aqui no nosso ambulatório. É outro que sua história nos afetou, marcou muito a gente. Ele tem alguns cortes também, a gente já tá cuidando, mas o que chamou a atenção é que a perna dele é toda machucada. Não sei se vai dar pra ver aqui. Olha aqui assim, tá vendo? E nós perguntamos para ele o que, que é isso Como isso aconteceu E ele falou que ele foi torturado Ele foi ah, agredido com barras de ferro O corpo dele todo é marcado Marcas profundas, marcas feitas com muito ódio E isso comoveu muito a gente A gente tem dado para ele toda a atenção Ele tem ajudado a gente muito aqui E Big Kingsley é mais um que foi resgatado pelo orfanato e tem recebido aqui muito amor, muito carinho e tem entendido que amar e que o amor são coisas que são possíveis sim. E a gente tem amado esse garoto e tem mostrado para ele que vale a pena acreditar na vida. Apesar das marcas físicas que ele tem, que ele possui no corpo, ele pode marcar a vida de outras pessoas, mostrando que existe gente do bem. Gente como você, que tem ajudado a manter esse local. Então, eu peço a você que ore, que ajude a manter esse orfanato. Que ajude a manter o socorro, a ajuda, o carinho dispensado, o amor. E, principalmente, a esperança que está sendo ministrada na vida desses meninos. Bye! Bye! Beijo! Yes. Tchau, Brasil! Bye! Bye, Brasil! Bye, Brasil! <risos>